essa iniciativa inclusive vai fazer um, um trabalho para a sociedade e um trabalho que realmente passa longe do que hoje é a ouvidoria que foi assumida pela própria direção da empresa. Né? É, eu estive olhando é, relatórios né? e eles são é, peças de propaganda do, do, da comunicação é, feita pelos veículos da EBC. A EBC reflete mesmo o grau de democracia que nós estamos vivendo, ou seja, nós estamos uma carência muito grande de democracia. Ela vem para reabrir uma porta que tentaram fechar, uma porta de comunicação entre a EBC e a sociedade brasileira, para receber queixas, denúncias e uh, notificações de desvios de, da finalidade da empresa Brasil de Comunicação, que por lei e não por mero capricho de certo governante, mas por lei é uh, uma entidade que recebe financiamento público, que tem um caráter de comunicação pública, que tem um papel a, a cumprir dentro das normas de uma sociedade democrática. A minha esperança, a minha expectativa é que, numa redemocratização do país, nós consigamos eh, voltar a construir uma comunicação pública e, por isso, a ouvidoria cidadã permitirá, nesta retomada da, da comunicação pública no Brasil, que a gente não tenha que recomeçar do zero. Há, nesse momento, né, uma linha de ação é, racista, dentro da sua perspectiva da censura, a comunicação pública, ela, ela vai num caminho de retrocesso imenso, então eu acho que a gente precisa aí se aprofundar nessa reflexão, continuar esse monitoramento, né, algo que eu acho que fica como um desafio a ouvidoria cidadã, a gente aprofundar esse debate e, acima de tudo, trazer aí mais é, esses atores, essas atrizes sociais e do movimento negro que é, possam que essa agenda né possa fazer parte é, das prioridades inclusive do, do próprio movimento quem sabe a gente consiga ao longo do tempo fazer com que essa iniciativa também alcance escolas alcance profissionais de educação alcance audiências públicas por que não associadas à EBCN e também queria colocar à disposição a rede nacional de observatórios da imprensa RENOI que acolheu também essa iniciativa com grande entusiasmo.